Eu tenho a Mi. É, eu tenho a Mi 60, é. Sei lá, é. TI, algo assim. N. Calma aí, deixa eu estragar. <risos> Porra, foi essa, velho? Você tem noção que, que eu não tava tá? enfiando o bagulho até o final? oi bebê o que foi isso ah ah ah le pego ah Vai. Ahí está, ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah más,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 Sim, sim, me gustas eh, aqui não passam peruanos, só os asentinos Você vem de Margo ou não? Medo do vano, boludo, eles estão na região Passe, passe, passe, pois pues. E você, de onde vem? Brasil, Brasil, Brasil, Santa Catarina Não, não, não, negros aqui, não <risos> <no, no, no, resos> passam negros, aqui não Não, não, não, não, não Sou bem, mano, sou bem, que não Tá bom, tem um vano aqui, mano <risos> Obrigado, cara Ah, não, velho, Vocês vão fazer isso, né Eu amo vocês Ele não tá aguentando mais, mano. Né? One ah, mas você é burro, hein, velho? Joga a bomba, velho! Nossa, mas vai ser amador assim lá na puta que te pariu! Muito ruim, velho, muito amador! Eu tô estressando o que você tá falando, Laranja. Né? Amador demais. demais, nota zero, velho! O cara tem uma bala no pênis e vai, vai, vai dar um tiro, velho! Doido demais, velho Muito não fala, mano então, O roxo tá só Que que Que trola só Pô, oh, para aí, rapaziada Mano, cara Mano, cara Véi, que cara chato, mano. O cara entra toda hora na minha frente, cara. Toda hora. Toda hora. Eu já... Eu já viado, o rosto, o rosto tá falando. Viado, tá desde 50, Isso, mano. Tá cara. Bom, esse rosto, mano, tá... o cara é chato. Ah, mano, véio, não não, dá, cara. não tá Toda hora o cara me atrapalha, cara. Ele bangerou. O cara é zoado, mano. Ô, gente, na tá boa. Não dá, cara, não, dá. não dá, cara, não dá. Mano, denuncia ele como anti-jogo, é. mano. Não, mano, vou vai o resto do time todinho, mano. Só não vou denunciar tu, mano. O resto de tá com ele, mano. Dropa aí, dropa aí. No ah, é doido. Eu não jogo isso não, parceiro. Sinto muito tá perdendo o que, meu? Tem direito, cara. Ah, comprei uma sem querer aqui. Pega é aqui azul, psicopata de <risos> mangue. Ah velho, eu tirei certinho ainda no Zanwin Machadan! Ah, mas tipo.. Sim. Sim! <risos> <risos> well, actually yes. O que é essas armas de baiano aí, rapaz? O homem macho, usa 38, 100 armas. Bora lá, cara. Desnecessário isso daí. velho. <risos> <risos> <risos> Parece que agora ele aprendeu aí na direita. <risos> Chuva, mano. Eu faço CT, alguém faz cabecinha, eu, tanto faz, faz qualquer um. 1,30, espera, 1,30. 1,30. Ok, ok. Espera o rush, liga o rush aí, é, amarelo. 1,30. Janela Mais novo Sai, sai daí Sai da frente, sai da frente Sai da frente Bora é, é, é, é. estourar a caverna você amarelo 55 Vamos estourar a caverna Cara, ainda bem que você tá no meu time. Quer drop aí, Laranja? Droga. Valeu. O, o laranja drop? Ô, Laranja, dropa uma sub aqui no roxo aqui, ó, pra ele comprar colete, velho? Laranja. Dropa uma sub aqui no roxo aqui. Já, já droparam. Nossa, o cara dropou uma É Aí é foda, né, mano? Mas valeu. Quer que eu drop outro?